e estamos aqui ao pé deste objeto, o que é que é? Muro de Berlim, levantado em 1961 é e derrubado em 1929 Isto é? é um fragmento do Muro de Berlim, estão a ver? Temos aqui, vejam a altura, depois para como é que faz o bloco Kevin, tem alguma coisa a dizer sobre o muro? Foi destruído em 1989. Foi destruído em 1989? Muito bem, também está aí a dizer mais alguma coisa? Para dizer sobre aqui este muro de Berlim? Estamos, está aqui mesmo, que ao lado do Santuário de Fatima, estamos a ver ali. Temos ali. Olha parte do ensino. <risos> <Ache piada. risos> Ai a Lucília! Acha piada! está, está abismada. Não me estou a ver, fica aqui um fragmento do muro de Berlim. E temos aqui o santuário deste lado. Como estão ali a ver, ali a parte da queima das velas, fazem promessas, ali a passadeira vão fazendo os palinhos, promessas, a igreja ali ao fundo. É. Vamos é. ver. É. É. É. É.